E aí, conta pra mim, que quando você comprou a casa, você tava com medo de pendurar coisas na parede? Não, porque eu já conhecia é, eu já conhecia o sistema, né? Foram seis cursos de estilo e três de drywall. Inclusive, lá no teu curso, lá me ajudou a quebrar muito o mito. Mas quais eram, quais eram os principais de mitos e quais eram... Esses mitos, assim, que você via que ajudou a quebrar? É, primeiro mito que, assim, que eu, que eu achava, né? Tipo, pô, não vai aguentar, essa parede não aguenta um tiro. Mas uhum. eu vou estar tá aqui, vai ver uma bala perdida, vai pegar em mim, vai me matar dormir. Ai, que... <risos> ah, que Não, é porque a, a, a, a galera falava, falava muito assim, cara, isso aí, se der um tiro aqui, atravessa do outro lado. E aí, uhum. você já começa a ver que, primeiro... Uma, uma eu sou atirador você sabe disso né? eu, eu sou, sou caque então eu sou atirador esportista para uma por exemplo um tiro de pistola ele, ele não atravessa nem a primeira parede ele vai bater numa placa cimentícia numa placa de usb depois, na outra placa USB, no drywall. Isso, se não pegar no aço, que eu não vou nem falar. Que o aço, por exemplo, segura, segurar tudo, né? seguraria um tiro de fuzil, por exemplo. Ah, eu não sei, não sou especialista em tiro. Se você der um tiro de fuzil, e bater no aço, ele vai ficar ali. Entendi. Então, e, e assim, são aços entrelaçados pra caraca. Só se for o dia mesmo, aí que ele <risos> passar por tudo ali, pelas brechas. Aí é muito azar mesmo. Não, não querendo jeito. ou não, a gente, quando a gente fala da fachada, né, a gente tem um perfil a cada 40 centímetros, cada, de eixo a eixo. Cada, cada 40. Ou sei. seja, são 35 <coughs> mi, é, centímetros só para passar naquele buraco. Né? É, então é um, é, um, é um mito. É outra coisa, outro mito. É, não aguenta não, não, as paredes não pode pendurar nada. Mito. Uhum. Outro mito. É, não pode fazer um, um outro andar em cima que não aguenta. Uhum. Então, são mitos. Que por incrível que pareça, tipo, pra você que executa, que faz até prédio, é que você até ri. Mas pra galera que nunca viu, eles acham que... Outra coisa que é legal. Todos os meus amigos que vêm aqui, tanto youtubers quanto amigos de amigos do dia a dia, familiar, não sabem que a é casa de estilo, só se eu falar. Ah, isso é outra dúvida das é pessoas. Aí. Como é que parece uma casa? As pessoas me perguntam, como é que é uma casa de estilo? Uma normal. casa, normal. É... <risos> Eu lembro que no teu curso, eu lembro que uma das perguntas. Você vê, eu gravo, eu tenho uma memória incrível pra gravar essas perguntas. Eu lembro que o pessoal perguntou, fez várias perguntas, né? E aí, o pessoal perguntou, pô, que a porta ronca, tipo, vai ficar, hein? Cara, isso não existe. Você vê, a gente tem uma porta pivotante ali grande, né? É Ela é terra, não é grandona, mas é uma portinha considerável. Uhum. Uma porta de 90 ali, e tipo, nem se move porta fecha, não, não tem essa de dizer que a casa vai ficar fazendo barulho, pessoal, isso não existe. Ah não, você que esteja mal executado, né? A não ser que, não, se for mal executado, vai fazer, vai, aí sim. Mas assim, pô, cara, o cara tem que ser muito ruim pra pegar um perfil engenheirado, né, desculpa falar assim, mas o cara pegar uma casa, perfil engenheirado e montar mal montado, é porque ele é ruim. É aí, porque... Não, porque assim ele se aventurou, porque, ó, o que eu, o que eu diria é o seguinte, a Helena, ela, ela dá curso, né, eu já fui em dois cursos seus, não sei se você lembra, eu fui em dois. Um é. eu só falei o dia inteiro, fiquei filmando, uh -huh. o outro eu fui... Filmei... É, o outro participou mesmo, é, é outro verdade, eu agora O que eu foi com... é que é, lembra que eu levei meus pais? Eu tava focado, não. então ali eu tava focado pra aprender. O outro não, o outro eu tava filmando muito, falando muito. Eu lembro que se toda hora chamava a atenção, Wesley, para de falar com esse drone barulhento aí, pelo amor de Deus. <risos> ah, então, assim, é... Eu aprendi um bocado de coisa, fiz curso em outros lugares também, então peguei uma técnica aqui, peguei ali, mas o seu, o seu curso, ele é, qual é o diferencial do seu curso? Você monta a casa, você não monta um cômodo, você, nós montamos uma casa em dois dias de 52 metros quadrados no seu curso. E você sabe que hoje em dia a gente monta uma de 84, né? É, não, e, e eu, eu, aquele que você fez, você monta de segundo andar, eu é queria ter aí. participado, só que eu tava muito agarrado e tal. É, se bem que você tem uma abertura pra gente lá, sempre tá sempre aberto lá pra quando a gente quer ir. Às vezes falta tempo, a gente sabe como é que a nossa vida uhum. é. Mas assim, ó, minha casa aqui, outra, outra coisa muito surreal, né, que eu tô fazendo muito vídeo de drywall. O pessoal cisma que se você fizer, por exemplo, drywall não suporta água. Cara, uhum. tem uma casa em Itaguaí que eu fiz um banheiro todo em drywall. Placa verde e tal, uhum. a casa ficou submersa a 60 centímetros, beleza? Mas por que? Ela lagou? tudo. Então alagou, lagou, submersa. O que era pra acontecer com o drywall? Já era, né? Uhum. Eu vou ser muito honesto no que eu vou falar. Nas placas comuns, deu uma queimadinha. Uhum. Nas placas verdes, só sabe que tem água porque ficou uma marca. Porque assim, não teve estufamento. Não teve. Eu até achei e falei, caraca, vai estufar tudo. Não teve estufamento. Pra mim, foi o maior curso que eu pude ter ali. Falei, caraca, essa casa... E outra coisa, foi uma semana de chuva no Rio de Janeiro, Foi uhum. quando meu carro, o Fiat e você viu que não era aguinha, era uhum. água pra caramba. É, então, então, assim, é, não, não existe, pessoal. Mas temos o banheiro aqui, tudo, a minha casa inteira é placa. É placa. A casa toda. É, e tem muita gente que, às vezes, quer botar até placa cimentícia no banheiro, mas não precisa. Não, não há necessidade. Não precisa. Quer, quer colocar, tá com grana? Tudo bem, é, né? Aí é, aí é, é, é com grana é outra coisa. Quer esbanjar? Mas, mesmo. por exemplo, é, não sei se você sabe, mas a placa verde, ela tem silicone parafina na composição. Sim, silicone parafina. Por isso que ela se torna extremamente resistente. Ela é hidrorrepelente, ela repele água. Tô... Galera... <coughs> Vamos agradecer ao Wesley por essa super visita, por esse convite, por esse papo maravilhoso. Se vocês não conhecem o canal do Clube do Gato, não deixa de ir lá. Sabe aquela parte de civil que eu não entendo nada né? e eu nem falo aqueles detalhes assim, que eu sou do orelhada? Pois é, esse cara que é o um especialista. É ele que finaliza a obra todinho. começa começo, ele finaliza. É. Então, se você tiver qualquer dúvida, não deixa de lado no canal, pegar as dúvidas dele sobre montagem, construção, instalações. Sim. E seguir e se inscrever ele também, né? Sim, ela tem muita coisa lá no Clube Gato. Muita coisa. Vai lá no Clube Gato. A gente se vê então. Pessoal, foi um prazer participar aqui do canal da Helena, tá? Prazer ter, ter recebido a Helena aqui em casa. É, obrigado, Helena, tá? Obrigado por ter vindo. Eu sei que seu tempo é muito corrido, tá? Sei que sua vida até para responder o WhatsApp, é só misericórdia. Claro. Ah, brincadeira, pessoal, mas assim, é a vida corrida mesmo, tá? E foi muito bom, muito bom participar. E eu espero, né, que o seu povo possa ir lá no Povo do Gato e conhecer um pouquinho mais lá do nosso trabalho. Com certeza. Tchau, tchau, gente. A gente se vê por aí. Valeu.